E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo NFT muito promissor, bem complexo aí, então é bem bacana, tá bom? E você pode estar tá entrando nele, tá barato aí, e você pode ainda ganhar drop com ele, enfim, tem bastante coisa, fiz um mega roteiro aqui desse projeto que é bastante grande, então vem comigo. Então galera, basicamente o projeto aqui ó, Cyber City, tá bom? É um projeto que tem NFT Genesis, né? E drop já tá rolando, então já tá bem bonito aqui o site, vocês podem estar tá vendo, tá? E aqui fala que é uma nova era de jogar pra ganhar, né? Play to Earn e o jogo. Já está aqui. Aqui tem um videozinho só para vocês dar uma olhadinha, tá bom? Eu vou mostrar melhor para vocês, mas olha só que bacana, tá? Então tá bem bonito. Então tá falando que o Play to Earn aqui é tokenizado, tá? Com personagens em NFT futuristas, tá? E aqui fala que tem farm, tá? Aqui fala que tem uma comunidade forte, fala que você pode participar e desenvolver. Então basicamente eu estou traduzindo por cima para vocês, mas a gente vai dar uma olhada melhor no white paper, que vocês conseguem ver mais, ok? Então a gente começa aqui no contexto do jogo. Então basicamente é num futuro não tão distante, onde a cyber city domina planeta e as corporações comandam o um mundo. Então o jogo passa no ano de 2088, que é um mundo sem fronteiras culturais e nacionais, olha só que doideira. Mas a outra realidade digital, um acesso generalizado e não regulamentado, a World Wide Web, criou um novo plano de existência, uma mistura de existência física e digital dos humanos. Então é realmente como se fosse um metaverso aqui do jogo. E aqui a gente vê mais detalhes, né, falando que o Cyber City é um novo jogo de economia aberta com ativos NFTs negociáveis, então a gente já viu, né. E aqui o jogo pra ganhar, cara, você pode nivelar seus personagens, defender suas terras e lutar por elas para obter recursos e uma renda passiva, entre em uma jogabilidade PVP imersiva e conquista com recompensas generosas, una se em guildas e alianças para dominar o mapa do mundo e crie novas relíquias e equipamentos raros e venda -os. Tem também aspectos únicos tá, no jogo, então são mais de 10 mil arquétipos exclusivos e 10 mil quarteirões para gerar renda passiva, é um MMO global pay to earn inovador, com elementos de construção e gerenciamento de cidades, tem campos de batalhas em grande escala e um sistema de batalha baseado em turnos e tem interação interação social entrelaçada entre jogadores e clãs. O público-alvo são entusiastas de Play to Earn, a procura de oportunidades de renda passiva e jogadores convencionais que gostam de estratégias globais e combate baseado em turnos, tá? Data de lançamento, galera, presta atenção, versão alfa, junho de 2022, beta, meados de 2022 e a versão completa vai chegar no terceiro trimestre de 2022. Então já tô trazendo o projeto no início pra vocês. Vamos falar agora dos personagens, tá? Então basicamente, olha só, 10 mil personagens no lançamento, são quatro tipos de NFT que tem aí Corpo, companhia, clã e arma tá. Então seria o clã, né? O personagem, companheiro, que seria um cãozinho ali e arma tá. São 10 clãs representados por empresas de criptografia da vida real. 10 personagens únicos que lideram seu próprio caminho e história. 10 armas poderosas para destruir toda a cidade ou criar uma nova justiça. 10 companheiros fortes que ajudam seu mestre nas batalhas que pode curar, salvar, tá. Fortalecer ataques e a raridade de cada NFT depende da pureza. Então é um sistema que segue regras de seu primeiro NFT de origem, tá. E aqui alguns personagens. Por exemplo, né, o Cyber Samurai, The Rage, Tech Priest, Metamorfo, Vampiro, Lutador de Rua, Mercenários, Bucaneiros, Paladinos, Catadores... E é isso, tá? Aqui agora a gente vê um pouquinho da jogabilidade. Olha só que da hora essa imagem, mano. Mostrando todo o mapa ali do jogo. Bem bacana, achei bem bonito. E o jogo é dividido em duas partes principais, tá? De jogabilidade. Você pode jogar no mapa, Cyber City e as batalhas. Então, em primeiro lugar, o mapa da cidade do jogo inclui um sistema de gerenciamento de recursos, elementos de construção da cidade e muitas interações entre os jogadores. Então, o mapa tem 10 mil células de cidade, cada uma das quais é um NFT, exclusivo para vender no Marketplace. Então, são terrenos, né? Dá para você explorar, decorar os terrenos menos, tá? Além de conquistá-los e possuí-los, decorá-los para descobrir, minerar recurso e combater, é também inteligência artificial, né? Os mobs. O principal mecanismo do jogo é que os jogadores podem usar seus personagens para atacar outros terrenos, né? Outras terras e se defende também sua terra. E o mapa do jogo tem três visualizações. O mapa global, mapa do setor e mapa de células da cidade. Você pode, por exemplo, construir seu bairro com 30 tipos de construções. Tem vários tipos de construções diferentes. Cada edifício tem uma árvore de tecnologia e você pode também destruir seus edifícios e fazer outros, atualizá-los e tudo mais. Tem alguns recursos como gota, Mepa, BMES e Wjuice, que cada recurso pode ser cultivado ou conquistado em batalhas, e você usa esses recursos pra melhorar a sua cidade, né, e construir nela. Você pode também trocar recursos com outros jogadores no mapa, enviando comboios e também atacando, né. E aqui fala um pouquinho da interação que você tem no mapa, né, os mobs que vão surgindo, dropando aí recursos, tá. Também você pode mover seu esquadrão composto por cinco personagens, tocar no mapa onde a base dos outros jogadores está localizada, para ler informações sobre ela. No sistema de batalhas a gente tem arenas né, modo PVP e PVE, tá? E eles estão falando que a inteligência artificial deles é forte, tá? Combate em turnos, como a gente viu, tem feitiços, companheiros que podem atacar inimigos, curá-lo ou protegê-lo no final de cada turno. E aqui fala um pouquinho, né? Que são 10 clãs representados por empresa que a gente viu, 10 personagens, cada um com o seu caminho e sua história. Bom, acho que isso aqui a gente já leu, né? Bom, vamos falar aqui do mercado: é um mercado de jogos, que é uma plataforma onde cada jogador pode vender e comprar itens, né? O marketplace também pode vender terrenos, personagens, tá? Então tem a página de card de NFT que contém informações sobre o NFT que tá à venda. Pode ser leloado, tá? Também. Então lá você pode ver a pré-história de cada NFT na seção, descrição. Você pode ver informações técnicas, o que você recebe do NFT depois de comprá-lo. Além disso, você pode ver o histórico do proprietário, tá? E também tem o um mapa de apostas, que é o local para apostar NFTs antes do lançamento do jogo, olha só. Então você pode obter recursos primários e você pode tirar o NFT depois do staking e ficar atento. Então é um stake ali de aposta, vamos dizer assim, né? Um stakezinho. Você pode colocar o Ciber, né? O CYBR, que é o token deles para iniciar o staking e cada célula da cidade tem um custo diferente e respectivamente resultados diferentes no staking que dá para se fazer, beleza? Também tem um drop do Genesis, tá? Que tá finalizado onde basicamente teve aí o drop do clã Liquidify o clã Ultra Arena, clã Hyperjump e o clã NFT-B, tá? Então presta atenção inclusive nisso aqui, ó. A pequena caixa tem um personagem com uma arma e um companheiro um quarteirão, que são dois NFTs. A caixa média contém três personagens com uma arma e um companheiro e três quarteirões que são sem NFTs e a caixa Giga, cinco personagens com uma arma e um companheiro e cinco quarteirões, 10 NFTs. Aqui a gente também tem um roteiro, tá bom? Então começou lá em outubro de 2021, certo? Agora a gente tá em abril de 2022. Com o que? Os Cyberians liberados. Então os usuários podem abrir suas caixas de NFTs, tá? E a data de unboxing será anunciada após o último lançamento do clã Inu. Também agora em abril de 2022, ó, Marketplace, tá? Que é lançado o mercado de jogos onde cada jogador pode vender e comprar itens de NFTs. Também agora em abril, ó, lança a venda pública dos tokens Cyber, né? Que eventualmente vai ser listado, tá? E também agora pré-venda NFT. Então a venda do final dos NFTs não vendidos da Genesis Wave caiu, tá? Depois tem a versão Alpha em junho de 2022 e a versão Beta vai ser meada agora de 2022. Então, inclusive, aqui eu tenho mais detalhado aqui os planos deles as datas, tá? Mais especificamente as datas, né? 12 de abril, o lançamento do Marketplace, 14 de abril, IDEO, 18 de abril, pré-venda e 28 de abril, a venda pública, tá, galera? Bom, galera, aqui a gente também tem o Twitter deles, tá? Como, por exemplo, estão falando aqui que tem prêmios especiais para membros do Discord. Então, os primeiros cinco usuários, né, vão ganhar uma caixa pequena, tá? Então, basicamente, eu vou deixar para vocês o Discord deles, o Twitter deles, as redes sociais na descrição. Tem diversas coisas aqui, galera, tá? Eles têm bastante Bastante seguidores, 25.2 mil seguidores, tem pessoas interagindo aqui né, não, não tá tipo morto aqui, dá pra ver que tem bastante likes, tá vendo? Então, eu sempre dou uma olhada nisso. Temos aqui o Discord também, cara, são 13.298 membros, bastante gente e tem bastante postagem aqui, vale a pena você entrar pra poder ficar de olho, né até pelos eventos aqui, por exemplo das caixinhas aqui, certo? Então pra você participar de tudo, entra nas redes sociais dele, beleza? E bom galera, já estamos acabando aqui o review do jogo, basicamente no site você pode também entrar na Whitelist, tem aqui Join Whitelist você vai estar tá clicando aqui, você vai ser direcionado aqui ó, pra Whitelist, né Cyber City, então preenche o formulário abaixo é pra se registrar oficialmente na Whitelist né, lista de permissão, então basicamente aqui é simples, você vai colocar o seu usuário do Discord, vai colocar qual caixa você quer lembrando que é aquilo que eu expliquei pra vocês né, então daqui das caixas, tá, pequena média e giga, você pode pausar e ver certinho pra que serve cada uma, e aí você escolhe qual você quer de qual coleção, né, então por exemplo coleção Liquid Fit, caixa pequena média ou giga, né, coleção aqui Hyper Jump, você quer pequena, média ou giga, né? E basicamente aqui, coleção NFTB também, giga, média ou pequena e a coleção Ulti Arena, média pequena, giga, né? coloca o seu e-mail, coloca a sua carteira Phantom, tá? Então aqui é na rede Phantom no um jogo, pode ser a MetaMask mesmo e coloca o código de referência. Aqui você vai colocar o meu código que é Stick, tá bom? Você vai colocar o meu código, você vai estar tá ajudando o canal e mais galera presta atenção, todo mundo que entrar no jogo, comprar um NFT colocando meu código vai ganhar drop do token dele, exatamente isso vai ganhar de graça tokens do jogo galera. Então aqui ó, cada pessoa que comprar NFT com o seu código de referência recebe um airdrop de Cyber Token galera, basicamente isso, tá galera? Então isso é muito Legal, rapaziada, sério, muito top isso Você entra no jogo e ainda ganha de graça Airdrop, mano, legal, né? E galera, basicamente isso foi o vídeo de hoje, tá? Agora não se esqueça, se você achou legal o projeto Entra então aí na descrição, tá bom? Vai ter aí a whitelist, você pode estar entrando Na whitelist, comprando seu NFT Vai ganhar o um drop de tokens, então o jogo valorizando O token vai valorizar e você vai ter um lucro Aí com isso, né? E não se esqueça, vai lá No Discord deles também, Twitter, entra nas redes Sociais deles, pra ficar de olho no jogo Que tá bem promissor, tá? E só pra fechar, galera Galera, esse vídeo não é uma dica de investimento, é um conteúdo, mas assim, eu fiz uma mega review aqui porque eu acho que é um jogo promissor, você pode entrar mais a fundo, você faz a sua análise, afinal é seu dinheiro, então vai lá, faça a sua análise, mas na minha opinião, parece bem bacana o projeto, tá bom? Vamos lá, vamos esperar pra ver o que vai rolar, fechou? Todos os links necessários pra você tá na descrição, valeu, até a próxima, aquele abraço, fui!